O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que muda a política nacional de drogas. O PLC 37, de 2013, aumenta a pena mínima para o traficante de 5 para 8 anos de cadeia, reforça o papel das comunidades terapêuticas e altera vários outros pontos, como a internação involuntária de dependentes químicos. A internação involuntária, isto é, sem a vontade do internado, vai ser garantida por até três meses e pode ser solicitada por um familiar ou qualquer integrante do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A ideia é que durante os 90 dias de internação, o dependente químico passe por um processo para desintoxicar o organismo. A pessoa vai ser internada, no momento que ela está em grande confusão mental, intoxicada pela droga, não é para ficar internada a vida inteira, é um período aí de algumas semanas só para desintoxicar. Ela vai, então, dizer se ela quer continuar o tratamento ou não. O projeto, que tramitava desde 2013, agora vai ser analisado pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro pode sancionar ou vetar a lei.